Sabe-se que x e y são números reais está à esquerda. Meu Deus. Conclui-se que x é igual a, aí você nesse momento fica olhando para a questão assim e fala: "Meu, meu Deus. Que que eu vou fazer aí, Renato? Não sei nem por onde começar". Se tu tá com esse pensamento, eu vou te falar uma coisa muito séria de amigo, que poucos vão te falar a verdade, mas ah, dói. Não, dói não. Dói falar mentira para você e no dia da prova tu se perder. Olhou para a prova, viu uma questão dessa, não sabe nem por onde começar, o que, que você vai fazer? Você vai vir aqui na numeração dela, marcar, vai ter o número aqui da questão, você marca e pula ela, vai fazendo a prova. Por quê? Essa questão, se tu não tem a maldade que eu vou te dar aqui, o superpoder que eu vou te dar aqui, o poder que eu vou te dar aqui, tu não faz ela de jeito nenhum. Não faz mesmo. Por quê? Porque tu precisa de maldade. E é por isso que a gente está aqui. Olha para cá. Pega o poder que eu vou te dar. Família, vou até sair daqui. Olhei para cá. O metro 50 me diz, diz sim. o metro 50 sempre diz. Isso daqui é uma função exponencial. E no resultado, olha para o resultado. O resultado também dá jogo. Tem log na base 5. Isso daqui representa a base, tá? Em todos os resultados, tem log na base 5. Então, o problema é de quê? Logaritmo. Acabou. Logaritmo. Mas, Renato, não tem logaritmo na questão. Mas tem na resposta. Então, é logaritmo. Ai, meu Deus, é, Renato? É. Estou mais calmo. Aí, você vai se acalmando. tá ganhando poder, né? Aí, o que, que a técnica R diz para gente? Como eu olhei ali para a resposta, tem tudo log de 5? Joga log na base 5 dos dois lados. Joga log na base 5 dos dois lados. Como assim, Renato? Olha para cá. Vem comigo. Log na base 5 dos dois lados. Olha só. Você tem que Y é igual a 5 elevado a 3x. Você tem isso. Y é igual a 5 elevado a 3x. Show de bola? O que, que você vai fazer? Você vai jogar log... Na base 5, ó, isso daqui é log na base 5, isso é a base, né? Dos dois lados, ou seja, você vai jogar aqui, ó, log na base 5 dos dois lados. Vou, vou jogar aqui, não vai dar. Você vai jogar log na base 5 dos dois lados, ó. Vai ficar log de y na base 5 igual log de 5 elevado a 3x na base 5. Maravilha! Hum, tá, tá indo. Vamos ver que bicho vai dar. Aí não adianta. Você tem que ter as propriedades de log na mente. O que, que diz a propriedade de log? Tem uma que diz que. A do peteleco, que eu adoro. Toda vez que você tiver um expoente aqui, você dá um peteleco. Pum, pum. Você escutou o barulho? Ó, escutou o barulho? Escuta, ó. Pum. Você dá o, o peteleco. Que ele desce. Show? Então fica assim, família. Ó, log de y na base 5, igual a 3x vezes log de 5 na base 5. Beleza? Pura? E olha que maravilha, família. Sempre que você tiver esses dois iguais aqui no logaritmo, o resultado é o expoente. Como o expoente aqui é 1, eu tenho que isso aqui, família, é igual a 1. E aí eu fico com log de y na base 5 igual a 3x. Maravilha? E aí, só para você ver melhor, eu vou trazer para cá ó, que é a mesma coisa de 3x igual log de y na base 5. É a mesma coisa, tá? Log de y na base 5 igual a 3x é a mesma coisa de 3x igual log de y na base x. E aí, 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, isso daqui vai ficar um termo para você ver melhor, vezes log de y na base 5. Show? Eu vou fazer do jeito que tu faria. Tu faria assim, ó, x igual log de y na base 5. Show de bola? Sobre 3. Você faria isso, né? Só que essa parada é a mesma coisa de 1 terço vezes log de y na base 5. Por que eu estou falando isso? Porque agora, ó, a gente não deu um peteleco, ele desceu, aí veio multiplicando, não veio? Da mesma forma, se eu tiver alguém multiplicando aqui, eu dou o peteleco, ele sobe. Eu volto, né? Tanto faz. Então, x vai ser igual a log de y elevado a um terço na base 5. Aí tem que saber propriedade do logaritmo e propriedade de potência, até porque exponencial, potência e logaritmo andam juntos. Tá? E aí, família, um terço aqui, isso daqui, se eu transformar, vai virar raiz cúbica. Então, eu tenho que X é igual a log da raiz cúbica de Y na base 5. Esse é o valor de X. Meu Deus! É isso. Qual o gabarito aí? Agora sim, gabarito letra C de com MPP eu vou vencer. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da Tieteteca. Um curso completo de matemática, né? Com foco né? no Banco do Brasil, né? do que realmente vai cair no Banco do Brasil. Um curso de raciocínio lógico, completasso. E o mais importante, o nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula, você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais sete bônus. Olha aí, ó. bônus 1, um, um curso de matemática financeira, completaço. Um curso, ó, bônus 2, um curso de probabilidade e estatística, também completasso. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas 9 semanas, olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas 9 semanas, né, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book, né, com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar tá levando um CTP, né, um centro de treinamento de provas. E o bônus 7, você vai estar tá levando mais seis meses de acesso totalizando né, um ano, e esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe, é a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, ó, se liga, seu curso sairia por mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30,72. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova é a prova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui, ó, aqui embaixo. Tem o um link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu, tamo junto. Abraço.